Muitos de vocês ainda têm dúvidas de como podem ser utilizados os ACKs. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o ACK E10. É um adaptador que vai te auxiliar e te ajudar nas horas que será mais preciso utilizar a sua bateria, no caso se você trabalha com streaming ou com gravações de vídeo. Muitos ainda nos perguntam como o ACK pode ser utilizado na câmera. Então eu vou te mostrar um exemplo utilizando na T7+. As câmeras que são utilizadas, esses tipos de ACKs, elas sempre tem um local de referência para onde o fio vai sair. No caso da T7+, o fio sai pela lateral. Fechando essa parte, ela vai ser utilizada. E você tem que prestar muita atenção com qual ACK você vai comprar para sua câmera. Existem ACKs que tem um tipo de adaptador diferente. No caso, nesse vídeo anterior do nosso canal, a saída adaptadora, ela sai por baixo da mirrorless. Depois de instalado, é só você ligar a sua câmera, configurar ela da melhor forma possível e você já pode fazer tanto as suas streams ou suas fotos ou também os seus vídeos. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.